Muito bem, uma informação importante, caiu há pouco na zona norte de São Paulo, perto do aeroporto Campo de Marte, um avião de pequeno porte, um Cessna, segundo as primeiras informações. Vamos ao vivo para as imagens do helicóptero do comandante Hamilton, pelo menos quatro pessoas, informação preliminar, quatro pessoas teriam é, morrido nesta queda de avião, agora há pouco, nas imediações do Campo de Marte. Me dá a tela dividida, por favor, o momento exato em que um grande incêndio se formou nesta que é uma das principais avenidas aqui de São Paulo. Os bombeiros agora trabalham dentro de uma das casas atingidas, foram pelo menos três, e o comandante Hamilton tem informações. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Bate. Foi no final da pista aqui de Marte. A informação que nós temos que seria um Cessna 210, ele estaria decolando aqui de Marte, seguindo para cidade de Jundiaí fica bem próxima, aqui é um voo curto. Agora ele acabou caindo e, pelo incêndio, pela quantidade de fogo que se espalhou, ele provavelmente estava com o tanque cheio. A informação que nós temos que realmente, a preliminar, que quatro pessoas teriam falecido nesse acidente, duas pessoas acabaram de ser retiradas nesse momento, inclusive moradores da casa, um casal de idosos, foi auxiliado para sair da residência. Não temos informação se alguém no chão, foi atingido, fora esse casal de idosos que tomou um susto muito grande, teve ser auxiliado para sair da residência. Agora o fogo foi muito, muito grande, já que pegou fogo em pelo menos três residências. Olha o telhado que a gente vê no destaque aqui dessa casa, Bate. A gente percebe que os bombeiros estão numa dessas casas, se o comandante Hamilton conseguir fazer a volta de novo, é possível ver o trem de pouso desse avião, se for realmente esse Cessna, né? as informações indicam que sim, que é um avião de fabricação americana de aproximadamente 61 anos desde a fabricação da primeira unidade, entre os pilotos, entre os profissionais da aviação, um avião monomotor tido como muito seguro, um avião que inclusive faz viagens interestaduais, neste caso era um voo curto de São Paulo até Jundiaí, um voo que duraria. Tem a impressão que, comandante Hamilton, no máximo, 50 minutos, uma hora. Não mais que isso, né? Não, 15 minutos bate. 15, 15 minutos? 20 minutos no máximo. Mesmo é com um procedimento é muito... de, de decolagem e pouso, é, é, com tráfego aéreo? Não, é um pouquinho mais, com procedimento, 30 minutos no máximo. É, bate. no máximo. Olha, aí dá pra ver bem a, a, o trem de pouso, que ficou na parte de cima desse sobrado, a asa. Essa é a parte da cauda do avião, na verdade, né? A cauda do avião Parece que pela imagem que a gente vê, só dá para identificar que é um avião pela cauda mesmo, né? chamando a atenção de você em todo o Brasil e também pelo trem de pouso que está pendurado nessa casa. Sem dúvida nenhuma, daqui a pouco nós vamos atualizar o número de feridos e o número de mortos, a destruição também na Avenida Brasleme, nos carros e também em outras casas que foram atingidas nas imediações. A cobertura completa dentro de alguns minutos no Cidade Alerta.